Bom, galera, eu tô aqui no, no cenário improvisado. Deixa eu fechar a porta. No cenário improvisado. E... Só o cenário improvisado. Bom, nesse vídeo aqui eu vou... Tá falando... Uma coisa que aconteceu. Eu quase perdi meu conta. Sério quase perdi minha conta vou explicar mesmo. como é que foi foi tipo eu tava lá né tava aqui sozinho em casa eu fui abrir eu abri meu celular apareceu não sei o que lá não tava aparecendo minha conta eu fui clicar na conta para fazer login de novo e falou que minha conta ia ser excluída em 29 dias fiquei desesperado e daí, daí, eu fiquei muito triste, né, porque esse canal, é, eu não queria perder porque uma quantidade de inscritos que ia demorar muito pra eu chegar de novo. E daí eu consegui resolver, e daí, esse foi o vídeo. Tchau.